Oi, eu sou o Gabriel Jordan do arroba e no vídeo de hoje, se você acompanha o mundo de beleza e maquiagem, provavelmente você viu o burburinho que esse produto aqui causou na internet. Todo mundo tava maravilhado com essa base aqui por ela ser vegana, produzida no Brasil, sem parabenos, sem testes em animais e o principal, custando 11 reais. Depois de ter ouvido falar tudo isso sobre essa base, eu não podia deixar de comprar ela, testar e vir aqui no canal contar tudo sobre ela pra vocês. Então já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Bom, gente, como eu falei na introdução do vídeo, essa base ficou famosa por ser vegana, não fazer testes em animais, não ter nenhum parabeno na fórmula, ser produzida no Brasil, e também por, claro, custar 11 reais, né? Como já tem uns meses que essa base estourou, eu acho que depois da fama dela, os lojistas aumentaram um pouquinho o preço dela. Eu comprei a minha por exatos 16,99, eu nem tirei o, o lacre aqui do adesivo, mas até que eu achei bem na faixa porque a própria Adversa, no site oficial deles, vende por 16,50. O que já chamou minha atenção de cara foi a embalagem, vocês sabem que eu tenho um lado designer gráfico aí e eu gostei muito da identidade visual da caixa, achei muito bonitinha a escolha de cores, toda coloridinha em tons pastéis de rosa e azul a embalagem tem um espaçamento vazado aqui, o que te possibilita ver a cor da base antes de você abrir a caixinha, eu achei isso bem legal vou tirar aqui o produto da caixa e a embalagem em besnaga assim como vocês podem ver, que geralmente não é o meu tipo favorito de embalagem, eu prefiro embalagens assim, em pump, mas como embalagens em bisnagas são o tipo mais barato para produzir, além do que elas são super práticas e também higiênicas, eu não vou tirar ponto do produto por causa disso, afinal ele custa R$16,50, né? Aqui diz que a base oferece uma cobertura média e acabamento mate. Diz que a formulação é oil free e permite a construção de camadas e que só vai depender da minha aplicação e do pincel utilizado. Eu amo como o produto já joga os BO pra cima de você, entendeu? Se não funcionar, a culpa é sua! Preciso falar também que existem 15 tons de base disponíveis. Pelo que eu me lembre, assim que essa base ficou famosa, tinham 9 tons, se não me engano, e só um deles era pra pele negra. Ou seja, tava muito errado. Mas pelo que eu vi, todo mundo pegou no pé da adversa. Porque é impossível você ser uma marca de cosméticos e querer atuar no mercado mercado brasileiro, sem ter cores pra peles negras, a cor de pele do povo do nosso país vai desde a mais alva até a mais retinta, pelo que eu tô vendo aqui no site a cartela de cores tá boa, eu vou tentar deixar passando aí na tela em algum lugar pra vocês mas eu ainda consigo ver alguns espaços que podem ser preenchidos e eu espero que a marca preencha no futuro, e pra finalizar eles disseram, vegano de verdade, livre de crueldade, adorei, inclusive podiam colocar essa frase na publicidade das bases, vamos passar para o teste da base em si, eu tô sem nenhuma maquiagem no meu rosto, pra falar a verdade eu tô usando corretivo aqui abaixo das minhas sobrancelhas, porque as minhas sobrancelhas não estão feitas, né, gente? Mas vamos ignorar isso. Sempre que eu resenho uma base, um dos lados eu faço num pincel e o outro eu faço numa esponjinha, pra vocês verem a diferença. Vou fazer primeiro do lado do pincel. Eu não tô usando nenhum primer, tá? Pra fazer o teste da minha maquiagem. Quero ver como é que a textura dessa base fica na minha pele sem nenhum produto antes. E vamos lá. Vou aproximar um pouquinho a imagem aí pra vocês verem melhor o meu rosto. Essa aqui é a textura da minha pele. Pelo que eu tô vendo no espelho, bem aproximado. É uma pele mate, assim como a marca promete. Mas é uma pele mate que eu me agrado bastante. Quanto à cobertura da base, eu achei muito bonita. E eu achei que foi de média a alta. Que foi exatamente o que eles me prometeram aqui na caixinha. Oferece cobertura média e acabamento mate. Mas que permite construção de camadas, que é o que a gente vai já ver. Essa cobertura média aqui eu super usaria se eu quisesse fazer fotos simples ou se eu quisesse só ir em algum lugarzinho em que eu fosse tirar uma foto ou outra, mas como eu gosto de cobertura alta a gente mais pra frente vai tentar construir mais camadas aqui, quero mostrar pra vocês uma comparação com o lado do meu rosto feito no pincel e o outro lado sem maquiagem alguma e agora do outro lado eu vou aplicar a base na esponjinha pra vocês verem a diferença Vamos lá dar um close de perto de novo. Esse aqui é o lado que eu apliquei a base com a Beauty Blender e esse aqui com o pincel que vocês já viram antes. Nessa primeira camada eu não acho que a base marcou mais os meus poros, eu acho que eles estão do mesmo jeito que normalmente ficariam com qualquer base. Tô gostando do efeito da base, tô achando bonita, mas como eu já falei antes pra vocês, essa cobertura não é o suficiente pra mim, eu gosto de uma cobertura alta. Então vamos lá, né? Acabei de aplicar a segunda camada de base no meu rosto Um lado com o um pincel e o outro com a esponjinha Preciso dizer que estou bem feliz com o resultado A cobertura da base realmente se intensificou muito mais Já tá num nível onde eu tô confortável de usar Não é aquela base que te deixa parecendo um boneco ou coisa do tipo, que seca tudo Eu acho que na verdade esse é o tipo de base que embeleza mais ainda a sua pele A textura tá bem mate, tá bem sequinha, como vocês podem ver tanto do lado do pincel quanto da esponja Eu tô sentindo que a minha pele tá bem bonita A textura da base, não sei se vocês vão conseguir ver Ela é bem cremosinha, ela não é líquida demais E também não é tão grosseira Gosto porque assim eu tenho tempo pra espalhá-la pelo meu rosto E eu controlo exatamente onde eu quero que a base esteja Ela tem um cheirinho super suave Não sinto que tem perfume ou fragrância aqui dentro Se tiver é muito suave e não me incomodou Eu sou muito chato quanto a fragrância Porque sempre me incomoda Sempre irrita os meus olhos ou então o meu nariz Vamos fazer um teste de transparente rapidinho, ela assentou por alguns minutos enquanto eu tava falando com vocês, né? Desde que eu terminei a aplicação, eu vi num papel, tá? Só pressionando, não vou arrastar. O que, que aconteceu? Deu uma transferida básica, que é normal de toda base. Se existe alguma base que não transfira nada sem, sei lá, maquiagem, eu ainda não conheço. Mas por ser uma base matte, ela transfere bem pouco, como vocês viram. Então pelo menos no papel tá aprovado. Vou fazer um teste com água, tá? Eu faço isso poucas vezes aqui no canal, porque eu acho esse teste meio sem propósito. Mas vamos lá. Vamos ver se transfere. Olha, gente, os espaços que estão manchados são os mesmos que já estavam antes. Onde estava molhado, o papel só ficou molhado mesmo e não saiu base, não. No entanto, é importante frisar que aqui onde a água está escorrendo, está ficando mais claro. Já vi isso acontecendo em outras bases, quando eu faço esse teste de transferência também. Mas a gente tem que ver se ela vai voltar ao normal ou não quando secar. Então eu vou voltar aqui quando esse lado do meu rosto estiver secado e voltar ao normal. Beleza, minha pele já secou, a água toda já foi absorvida Aquelas manchinhas mais esbranquiçadas que tinham acontecido por causa das gotículas de água que deslizaram pelo meu rosto Sumiram depois que a água secou, então ponto positivo pra marca Com o teste de transferência completo, eu vou terminar minha maquiagem como normalmente eu termino E eu volto pra contar pra vocês o que, que eu achei e o que que nesses dias que eu venho usando a base eu tenho notado Então, pessoal, voltei, tô aqui com a minha maquiagem finalizada e vim dar as minhas considerações e opinião final sobre esse produto. Absolutamente amei a iniciativa da Adversa, ter produtos veganos, cruelty free e sem parabenos por um preço desses dá R$16,50 numa base que tem tudo isso de bom a base fica com um acabamento muito lindo não me incomoda, nesses dias que eu venho testando ela, eu não tive nenhum problema com relação à durabilidade eu usei essa base já em média de 6 aí estou durando 8 horas, não usei mais do que 8 horas. Pra mim ela durou muito bem, eu não senti que ela saiu em nenhum lugar do meu rosto nesses testes, mas senti que ela ficou um pouco oleosa no nariz, que é o lugar onde geralmente depois de 4 ou 5 horas fica. Meu tipo de pele é bem oleosa, o que faz com que bases geralmente durem menos na minha pele, mas também eu selo com muito pó a minha maquiagem, o que ajuda a durar mais. Se sua pele for oleosa e você não use tanto pó assim, talvez essa base não dure muito em você. Eu achei o acabamento dela lindo, excepcional além de ser tão barata Assim, e de saber que essa empresa teve toda essa responsabilidade em acatar essas pautas sociais tanto a de cruelty free e de ser vegana, ou seja, não influenciar em nada no meio animal, eu não sou vegano, maior parte da minha coleção de cosméticos não é vegana, mas eu apoio sim que cada vez mais as marcas vão pra esse caminho, eu acho que é super válido, e apesar de eles terem vacilado lá no lançamento inicial, de terem colocado só um tom pra pele negra, eles não fizeram nada além da obrigação deles e corrigiram ou seja, pelo menos eles escutaram o público, então eu aprovo sim essa base e recomendo ela com toda certeza e é isso gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou dessa resenha comenta aí embaixo, outros produtinhos que talvez eu não tenha trazido ainda aqui no canal e você quer que eu conheça e diga minha opinião também, já deixa o seu like se você gostou da resenha, isso ajuda muito no desempenho do canal, então é bem importante se você for novo por aqui, se inscreva no canal e clique no sininho pra ativar as notificações do canal e não perder nenhum vídeo, também não se esqueça de me seguir no Instagram e no Twitter Arroba gaja TRD. Por lá eu faço vários mini vídeos de maquiagem Também posto fotos de looks de maquiagem E looks de roupa, né Ou seja, sempre tem conteúdo lá no Instagram E aqui no YouTube Então é sempre bom você estar tá acompanhando os dois pra não perder nada E com tudo isso dito Eu acredito que nós já estejamos chegando no finzinho do vídeo Eu sou Gabriel Jordan E esse foi o vídeo de hoje See you